Finalmente nós tivemos mais informações aí sobre o novo Call of Duty e hoje vamos falar sobre um ponto bem específico sobre isso. Vamos lá. <música> ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. E hoje eu tô aqui com o para pra falar sobre o Call of Duty Modern Warfare 2. Vamos falar um pouco também sobre o Call of Duty Next, que foi o evento que rolou aí esses dias. E revelou todas as novidades desse que é o maior jogo de tiro da atualidade, né? Vamos falar também porque que esse anúncio do COD em terceira pessoa representa uma vitória enorme pra comunidade gamer, beleza? Eu vou explicar melhor aqui toda a situação pra vocês, mas antes...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 Cá estamos nós mais uma vez aqui para falar sobre Call of Duty é, aqui no canal, né? Rolou esses dias aí o Call of Duty Next, se eu não me engano foi ontem, anteontem, né, na verdade. E aí ele trouxe algumas novidades é, desse novo game da franquia, no caso, né? Ele trouxe as primeiras impressões do Warzone 2, o COD Mobile, trouxe um monte de coisa. É, você que está assistindo aí, provavelmente você já deve ter visto muita coisa a respeito. Mas aqui a gente vai falar especificamente sobre um dos aspectos... Que eu não vi nenhum outro canal abordando Que é o que representa Para a comunidade de uma forma geral é, Sobretudo dos jogos de tiro né? Esse modo é em terceira pessoa Do COD Lembrando que eu tô aqui com o Krois Beleza? Então se apresente aí Krois Só para não esquecer de, de mencionar aqui Fala pessoal Beleza? Pois é, eu tô com o Kroiz aqui, vocês já conhecem aqui do, dos vídeos, das lives que a gente faz ele também, tá? Vira e mexe ele aparece comentando aqui sobre algum vídeo também e hoje a gente vai fazer o vídeo com ele, beleza? É, já de início, ali no evento, a gente viu uns modos meio Rainbow Six, meio Tarkov, umas mecânicas de escalada, né? Combate debaixo d'água. Mas assim, o que me mais chamou atenção foi exatamente esse modo de terceira pessoa que eu achei super interessante, ainda muito rápido né, ainda não tá, digamos assim, o ideal que eu achava que fosse ideal, eu gostaria que fosse um pouco mais tático e tal, é, ele é bem frenético e, aliás, esse Modo Terceira Pessoa já existia né, no Modern Warfare original de 2009, chegou, você chegou a jogar esse 2009? Não, mas eu já assisti várias gameplays dele, já conheci muitas pessoas que jogaram e realmente lá tinha um modo em terceira pessoa, que inclusive o pessoal jogava bem, o pessoal gostava, né? É, pois é, eu acabei descobrindo esse modo meio que de uma forma totalmente aleatória. Eu vi um vídeo, pensei que fosse um bug, um, um glitch, um sei lá o quê, e aí depois eu descobri que não, que era um modo mesmo dele. É, eu comecei falando aqui que esse modo de terceira pessoa, ele era uma espécie de uma vitória para a comunidade gamer, porque vocês que acompanham o conteúdo aqui sabem né, dos problemas que eu tenho com cinetose e tal, é um problema que afeta a milhões de, de outras pessoas no mundo, é um problema só meu, e aí fatalmente essas pessoas elas não vão jogar esses jogos em primeira pessoa. E agora ver uma franquia tão grande, com reconhecimento tão grande, a maior franquia de jogos de tiro do mundo né não tem para onde correr gostando ou não essa que é a verdade né? e aí ver esses caras investindo num modo de terceira pessoa é uma forma também de acenar para o mercado e, e dizer aí Pô, ó, a gente tá de olho também nesse público aí que gosta de jogar jogos de tiro porém eles só jogam em terceira pessoa seja por gosto tem gente que não joga é, jogos de, em primeira pessoa porque não gostam mesmo da estética e tem pessoas que não jogam porque não podem, né, por, por essa questão da cinetose. Porque como você mesmo falou, ele abrange esse público e ao mesmo tempo não tira o que, que o jogo é, não exclui a imagem do jogo, o jogo ainda continua tendo o mesmo estilo, ele continua tendo a mesma gameplay, só que em terceira pessoa. Eu também acho muito interessante esse modo de terceira pessoa, porque ele permite que você veja a skin do personagem, e isso pode fazer com que as pessoas se sintam mais do modo, porque vai valer a pena você ter uma skin se você pode vê-la. né e não ficar sempre jogando primeira pessoa, às vezes sem ver a skin. Tem pessoas que pensam assim, né? Ah, por que, que eu vou jogar um jogo, eu vou comprar skin para um jogo de primeira pessoa se eu não tô vendo o personagem? Já esse modo aí de terceira pessoa pro COD, esse aspecto não existe, porque a pessoa consegue ver já o seu personagem. Então, para mim é vantajoso, tanto porque abrange um novo público, sem tirar a imagem do jogo sem tirar a estética do jogo sem tirar a própria gameplay e ao meu ver deixa a questão é, das skins muito muito mais interessante né deixa as pessoas ainda com mais vontade de obter as skins poderia vir também esse modo é, para campanha e também para o modo co-op não sei se vai vir né provavelmente vai ser só para esse modo do pvp mas ainda não posso afirmar nada espero que <risos> Eu esteja errado e espero que também seja possível jogar é, a terceira pessoa com outros modos de jogo, a não ser o PVP. Ademais, eu acho muito interessante mesmo o acréscimo de desse dessa outra forma de jogar, que ao mesmo tempo não tira o que o jogo sempre foi. É, pois é, eu acho que seria o mundo perfeito, né? Se a gente tivesse o modo terceira pessoa na campanha e no co-op, eu acho que seria perfeito, e não ia ter, seria só uma opção a mais, né? A gente não ia ter aquela questão que sempre, é sempre debatida, né? Ah, mas pô, colocar terceira pessoa versus primeira pessoa não dá certo, isso no PVP, né? Tudo bem, aí eu, eu concordo, né? São duas perspectivas completamente diferentes. Mas em relação a, aos modos co-op né, e na campanha não tem isso que você não está você batendo de frente com nenhum player Está jogando contra bot Então eu acho que poderia tranquilamente ter essas opções de câmera Muito embora eu acho que não vai ter né? Eu acho que, que vai ser o modo terceira pessoa acho que vai ficar restrito ali Aquele modo mesmo, vai ser uma coisa bem específica e vai ficar só ali mesmo Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui falando sobre algumas coisas que, na minha opinião, deviam estar presentes em todos os jogos, é, pelo menos nos AAA deveria existir, porque são coisas que, na minha opinião, eles engrandecem muito, é, permite que cada um possa personalizar a sua experiência da forma que bem entender. E para mim, essas coisas indispensáveis nos games, como eu falei nesse outro vídeo, eu vou tentar lembrar o vídeo aqui para poder deixar aqui no card acima. Mas eu lembro que uma das coisas era a edição do HUD, que é uma coisa muito importante para quem curte essa experiência mais imersiva. É, eu falava sobre o modo foto, que eu acho indispensável, porque a própria comunidade pode criar suas imagens, seus wallpapers e tal, e enfim, brincar ali enquanto não estiver jogando. Por incrível que pareça, o modo foto ele aumenta muito o tempo de vida útil de um jogo, que o cara entra ali para tirar as fotos dele, para poder brincar e tal, com a câmera e tudo. É muito maneiro, muito maneiro. É, eu falava também sobre um modo hardcore, que eu considero importantíssimo realmente eu acho importantíssimo o que seria um modo hardcore? o modo hardcore é um modo de morte permanente né normalmente a gente está acostumado a ver isso em RPGs mas eu acho que todo jogo pelo menos os AAA todos eles deveriam ter um modo de morte permanente porque o jogo ele fica num nível de imersão absurda é, tem essa questão das opções de câmera também que na minha opinião todos os jogos deveriam ter essas opções de câmera pelo menos o A, como eu disse, opção em primeira e em terceira pessoa, porra, acho que é uma coisa que pra mim é tão importante quanto o crossplay, por exemplo. Não sei Sim. se você concorda, mas pelo menos pra mim, Sim, tanto certeza. opções de câmera como crossplay, né, eles são, é, assim, essenciais, principalmente pra essa nova geração. Assim, eu fico feliz com essa, essa questão da câmera em terceira pessoa, porque eu acho que realmente esse é um novo passo em relação à forma como os desenvolvedores eles vão olhar para esses games que hoje eles são desenvolvidos apenas em primeira pessoa e que eu acho que é uma coisa errada. Eu acho que nitidamente alguns jogos poderiam ter essa opção de câmera em terceira pessoa, como é o caso de Cyberpunk, como é o caso do Far Cry, como é o caso do Sniper, Ghost Warrior né? e vários outros jogos, principalmente esses jogos que eles são focados em campanha, no single player e tudo mais, todos esses jogos eles poderiam ter opções de câmera, tanto em primeira como em terceira pessoa, inclusive tem até jogos que são co-op, como é o caso do Far Cry, por exemplo, que ele já tem toda a modelagem cara, tá tudo ali, os caras eles apenas não colocam a câmera em terceira pessoa porque eles não querem Sim. É, ainda falando de Far Cry, tem esse Far Cry, o mais recente, Far Cry 6, que você consegue usar o personagem em terceira pessoa nos acampamentos. Tá lá o personagem perfeito nos acampamentos, você anda, interage e tudo mais, mas na gameplay só pode usar em primeira. Então isso não faz sentido nenhum, nenhum. Isso não entra na minha cabeça. Não faz sentido nenhum, velho, nenhum. Agora sim... Lógico que, como a gente acabou de comentar aqui, se o game ele tem multiplayer, competitivo e tal, aí é um caso a ser pensado, porque quem joga em primeira tem mesmo que jogar com quem tá em primeira pessoa, e quem joga em terceira tem que jogar com quem tá em terceira. Mas se o jogo, como eu disse, se o jogo é focado em campanha ou co-op, né, tem um multiplayer, mas é co-op, não tem problema nenhum, como é o caso do próprio Far Cry, não tem problema nenhum, porque ninguém vai estar atrapalhando a gameplay do outro. Um pode jogar em primeiro, o outro pode jogar em terceiro, não tem problema nenhum, sabe? Um não vai afetar a gameplay do outro. É investir em outras formas de personalizar a sua experiência do jogo sem alterar o que o jogo significa de fato. E obviamente havia essa separação. O PVP não pode os dois ter essa mudança de câmeras. Tem que ter uma sala para primeira, outra para terceira. E no caso do do co-op em si, isso daí. Não alteraria nem um pouco, então, enfim. Pois é, então é isso. Comentem aí embaixo o que é que vocês acharam aí desse novo modo de terceira pessoa do código. Achei bem interessante. Possivelmente eu devo trazer aqui também alguma coisa a respeito para vocês, até gameplay se for o caso, beleza? Agradecer aqui ao Cross que compareceu aqui e participou desse vídeo aí. Show de bola. Eu vou deixar o link do canal do Cross aqui também, o Cross também faz os vídeos dele, Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem também. E é isso, forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.